Oi, então, basicamente, faz tempo que eu posso vídeo, né? Sinto uma escola, várias coisas atrapalhando Mas agora eu realmente peguei tempo e fui gravar com meu amigo Eduardo. Highlight like. Tem aconteceu algo surpreendente um no final, que nem eu mesmo tava esperando Assista Nossa, velho, eu sou muito stúpido Eu tava gravando sem usar meu microfone Júlio, me salva! <risos> Tô sem boca pra voltar pra nossa... Pega Quem? Quem? Porra, eu volto aqui, né, moleque? Que pergunta? Caralho, <risos> <ele> meu. Realmente... <risos> Vai logo, <Laura, risos> essa porra. Ah! Júlio, eu tô sem vida! Sabe aí? Ah, o vermelho não tá no save, velho. Tem uma coelha dele, mano. A pena é que ele gente tá com pouca vida e tem um cara lá. Ah não, é só tem um é, tá. cara no vermelho. Ele não já tá apertado... uma... Ih, o azul, no... azul já tá aqui, Júlio. O azul já tá aqui. Fudeu então. Vem shift, vem shift, shift. acho melhor seria que a gente voltasse no shift, não no window shift, <risos> né? Tô ataca, tô ataca! Aqui tá na ilha dele, não. Eu que vou quebrar ele dele caras cara, podia deixar ele quebrar, né? Porra, <risos> velho, Bate nele, né, moleque? Esmeraldas Tá beleza, matar um verde sem racismo na moral onde você tá? Onde você tá? Tá aqui na nossa ilha, o primeiro que é mural muralha Ah, adoro Ele se matou Ah, beleza Julio, atrás de você, é, Eu achei que essa era a nossa ilha Não, é só verde Pode quebrar, pode quebrar Quebra logo Ele você Eu tô pra trás de você, Julio Eu tô mais eu forte, mano Eu tô é, mais forte, Noia. É. E se ele vinha matar ele, ó Matei, mano GG. <risos> ele. Sabe o que você tá falando? Eu acertei ele. Mano, é injusto lutar contra você, sabe? Porque dá pra te irritar mais de longe. Porque tua cabeça é muito grande dá pra irritar de longe. Parece uma casa de som. Parece aquela antena, de perninha magrela, botijão de gás e acabei com o TNT. Mas eu não consigo chegar nos caras, eu fico bravo, mas eles correm muito. Coloca a TNT, eu vou pegar a TNT, calma aí. Ixi, essa porra de TNT. Não, a gente vai fazer coisa mais mirabolante. Vai aqui vou tacar botar a lá dentro. Capaz, você preso no fogo. Hum, era muito incrível você morrer Cadê? Errei Eu, <risos> Eu entrei! Pode me dar os louros? Vai pra, vai pra lá, vai pra lá Você é muito espaçoso, cara Pra que você ainda tá usando esse skin de ah. tomate? É você pobre, não, no tênis No tênis Minecraft original No, no, no, no tênis não Tomate Exatamente <risos> Tem então uns caras com um Mine Man no nome. Quem coloca Mine Man e joga no high É que Mine Man é, é de nome de try-hard. homem. salado, eu sou tryhard try-hard e começou salado. Exatamente. Nível 2 do passe de batalha. O high tem sim passe um. de batalha. O Jake e Mine Man foram, foi morto por quem? Ferrari cromado. Ah, ah. Você sabe qual que o cara tá jogando? Por que aí, eu tô isso. voando? Mano, dá duas dois espaços aí. Por que eu tô voando, mano? Por que tá voando? O quê? Eu fui banido temporariamente por uma hora desse é. vídeo. Como? Cadê o mano? <risos> mano! Puta, que eu acho que parou de gravar. Mano! Não, não parou de gravar, não. Caralho, velho, o que aconteceu? <risos> acho que o Relax não foi com a minha cara, mano. Foi mano! Bonito, obrigado, mano. obrigado, Relax, por me dar conteúdo pra vídeo. Vamos entrar no Flame, vamos tentar se bandido do Flame. <risos> por uso de tapasças. Vou <risos> com cutcompo Mano, o cabelo do muito da hora, velho. Mano, de novo? Como que eu tô sendo banido de todo o servidor?